E aí, cara? De boa? Sim, Saca. cara. É. Aproveitando que a gente tá aqui na área VIP da balada, sabe? Eu tava pensando que a gente chegar aqui, eu vou tomar um suquinho aqui. A ah. fim de gravar um vídeo, cara. Não esse suquinho. Ah, cara, a gente tá suquinho mais grava. Tá beleza, terminei. É, então, eu vou supor agora. Agora eu vou levar que eu vou dormir e é mais grave. Então vamos lá. Bullseye. Você preguiçoso A gente não falou que ia gravar um vídeo? Não Sim, cara Vamos gravar, então Tô cheio do PC Se ficar jogando esse Minecraft aí Depois não sabe por que morre, né? De por porque... Depois você não sabe por que não tem namorado também Ah, foda-se Porra, vamos gravar, vai <risos> Vamos lá, Aqui, vamos, logo, vamos, logo. Logo raiva. vamos lá, Vamos logo, vamos Vem, vem não, seu cara, porra eu Quero beber meu suco, pá Vai logo, eu vou quebrar duvido, seu PC, porra. vou quebrar seu PC. Duvido. Quebrei. Tem o um outro, foda-se. E eu quebrei. Ah, uh -huh. tem um outro, parça. Ai, caralho, tem mais um, porra. Ai. Tem nada. Sai, porra. Ai, caralho, não. Eu tô carente querendo... quebrou Quebrei o PC todos, e agora? Vou gravar. <risos> eu vou terminar meu suquinho então. Dá lá. Lá pra então vai Três, dois, um Vamos ver quem morreu nessa porra aqui, caralho Vamos ver, O que O que é O eu adorava aquele cara. não mano, meu... Eu suco aqui, isso aqui. E você também vai morrer se continuar jogando Minecraft. Esse aí vai ser tá. seu filho. Ô, Gêmea, onde é que você tá? Cara, eu tô aqui na biblioteca. Ah, tô aí. Cara, eu tô coisa pra te contar, cara Ah, antes, como é que você tá? Vem cara Você? Eu tô bem, cara, então Eu, eu descobri que o Minecraft é uma merda, cara Tipo, eu perdi, cara, eu perdi minha vida social, cara Tipo, eu perdi minha namorada, eu perdi tudo, cara eu Perdi tudo, cara Tudo mesmo E é isso Então, tá. o que você tá fazendo aí, cara? Lá, relaxa, relaxa, estou pesquisando aqui, mostrando essa coisinha. cara? Não, cara, relaxa. Não, tem... não, não, não. Daqui a pouco tô... eu vou, cara. Daqui a pouco eu vou. Não, não, mostra aí. Cara, relaxa, daqui a pouco eu vou. Não, mostra aí, cara. Eu quero te ajudar. Relaxa, velho. <risos> all the do the harlem shake